A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Hoje nós temos um vídeo especial, fenomenal, que vai explicar algo que Deus colocou dentro de você, que o diabo odeia ele, por isso que ele tem ódio de você. Fica comigo até o final desse vídeo, é poderoso, é a causa de arrancar lágrimas dos seus olhos e mexer com a sua estrutura espiritual. Antes de, você, de a gente começar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que você é uma pessoa rica, transbordante e próspera. Faz um comentário aí, transborda aí, compartilhando com cinco pessoas. Ativa o sininho para todas as vezes que a gente fizer um vídeo aqui. A gente faz vídeo quase todo dia, você não pode ficar de fora, esse vídeo vai chegar rápido para você de primeira mão. Então, vamos lá! Deixa eu te falar uma coisa, queridos, deixa eu ler um capítulo para você de Ezequiel 28, que isso aqui mudou a minha maneira de enxergar muita coisa. Ezequiel 28 está escrito assim, ó. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, e a sardônica, o topaz, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Escute, quando Deus fez Lúcifer, Deus colocou dentro dele o som dos tambores e dos pífaros. Por isso que... Tambores em, em exércitos simbolizavam que os exércitos iam guerrear. Certa feita quando Deus quis guerrear, falou para Josafá colocar os levitas no frente dos soldados. Isso é doideira, mas Deus sabe por quê? Porque os tambores têm um poder e de um efeito de abrir o reino espiritual, tanto das trevas quanto dos céus. O diabo sabe disso porque nele foram colocadas as obras dos tambores. Só que quando ele peca contra Deus e quer ser igual a Deus, quer ser, ficar acima de Deus, Deus tira ele do céu, joga na terra e acaba com ele. Porque tira aquilo que ele foi feito para fazer, que é a adoração. E aí quando Deus vem fazer o homem, e aí eu fica assim imaginando, Deus fazendo o homem e Deus é monarca, Deus não põe a mão em nada, Deus ele fala, ah, já tem que haver. Mas quando ele vai fazer o homem, ele coloca a mão. Imagina que Lúcifer estava assistindo a cena, ele e os demônios estavam assistindo. E ele perguntando assim para Deus, ô oh, majestade, o que é que você está fazendo aí? E Deus dizendo aqui, eu estou fazendo aqui um novo adorador. Você não deu valor àquilo que eu te dei? E Lúcifer diz assim, mas eu tenho algo que ele não tem. O que é que você tem que ele não tem? E aí Lúcifer abriram assim, os tambores, os, tambores, os pífaros. Aí Deus fala, é? Ele fala, é, vou fazer de novo para o senhor ver. E os tambores dentro dele, porque ele, dentro dele estava a obra dos tambores. Aí Deus pega só um minutinho. Aí Deus vai lá, sopra o fôlego de vida em Adão. Quando Deus sopra, de repente um barulho. Tundum. O som dos tambores, o coração batendo. Tum -tum. Por isso que o coração bate. Tum -tum, tum -tum. Quando o Lúcio viu aquilo, falou. Nossa, ele tinha órgãos dentro dele que faziam sons, você tem órgãos dentro de você que tudo, é por isso que som de tambores simboliza que quem está tocando tambores simboliza que está indo para a guerra, é por isso que eu e você enquanto o coração está tudo, simboliza que eu e você estamos em guerra contra o diabo. Contra esse sistema, contra o mundo, contra as coisas erradas. tum -dum. Quando o coração para de bater, acaba a guerra. Enquanto o seu coração estiver tum-dum tum-dum isso simboliza, você está dizendo, Deus, eu estou em guerra. Porque Deus é o general de guerra. Ele guerreia as guerras dele. Enquanto você estiver conectado com ele, ele fala, os seus, eu serei inimigo dos seus inimigos. E Deus fala assim: ó. De tudo que você deve guardar. Guarda o okay? que? O coração. Imagina Deus falando. Guarda os tambores. Oh glória. Porque okay? enquanto você guarda os tambores. Tum -dum, tum, dum. Deus está vendo que você está em guerra. Que você é uma pessoa guerreira, que você é um que nem um samurai que morre na batalha, mas não desiste. Ei, o diabo odeia você, porque dentro de você também tem o som dos tambores, é por isso que você canta, é por isso que você entoa louvores a Deus, é por isso que às vezes, sem querer, você tá cantando, sem querer, seu corpo mexe, porque quando Lúcifer não falava, Lúcifer cantava e Deus se alegrava, é por isso que você é um adorador ao som dos tambores e dos píferos, os órgãos dentro de você que vibra, que bate, estão adorando a Deus, e Deus diz assim, enquanto o seu coração bater, nós estamos em guerra, e Jesus diz, e ainda que se morrer, ele ressuscita, porque quem tá nele não morre. Ei, Deus te amou para guerrear, sai dessa depressão, sair desse suicídio, para com tudo, ei para de pensar, para essa tristeza. você é um guerreiro de Deus, você está aqui na terra para declarar a guerra ao som dos tambores que Deus colocou dentro de você, Deus falou assim, eu te chamei para guerrear comigo, nós vamos guerrear contra o mundo, contra o diabo, contra o sistema, contra aqueles que querem lutar contra a família, contra essa ideologia de gênero, porque nós estamos guerreando ao som dos tambores, se esse vídeo fez sentido para você, comenta nele aí, Deixa, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um like aí, dá um like, paga o garçom, dá um like, clica na bomba desse like aí. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.